10 mil? Uhum. Eu preciso de um pouco mais do que isso. Eu posso ajudá-lo com isso. Quanto tinha em mente? Uh, 50 milhões. <risos> Ai, quem dera. O senhor tem 43 mil na sua conta bancária. Joga meu nome no Google. <risos> Anda, pesquisa. É. 我滑雪